Em 2014, Dana White teve no Brasil para promover a terceira temporada do reality show The Ultimate Fighter com os treinadores Vanderlei Silva e Chael Sonnen. Sendo assim, rolou uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro, em que o um amigo de vocês aqui, dono de ótima estatura, participou. Na época, tinha acabado de sair a notícia de que o belator seria transmitido no Brasil pela Fox. Achei curioso, porque em 2014 era a Fox que transmitia o UFC nos Estados Unidos, e resolvi perguntar sobre. A resposta foi, abre aspas, A Fox aqui é maior do que a Rede Globo? Então estou cagando Outro colega jornalista perguntou se havia interesse pela compra do Bellator Que estava crescendo bastante com o Scott Coker E a resposta foi novamente recheada de desdém abre aspas. Por que eu compraria? Não há qualquer valor ali Hoje, nove anos depois, o jornalista Dave Meltzer divulgou a informação Que a Paramount botou o Bellator à venda Essa notícia então vai ao encontro do que já havia dito o repórter Ariel Rawani No programa MMA Hour De que o Bellator estava no mercado aguardando uma proposta proposta justa. Só que agora as conversas estão mais sérias, e segundo Todd Atkins aqui no YouTube, a PFL está muito próxima de fechar um acordo para 2024. Brandon Loughnan, campeão peso-pena da PFL, já até reagiu excitado à notícia, imaginando como seria a unificação de cinturões entre ele e Patrício Pitbull. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, por mais que a PFL tenha conseguido, de forma bem sucedida, levantar capital rodada após rodada de investidores, se a Endeavor, dona do UFC, avaliar em 20 bilhões de dólares decidir comprar, não há nada que eles possam fazer. Só que aí a gente volta para aquela frase que Dana White disse a mim na coletiva de imprensa. Para que eles comprariam se entendem que não há valor? Claro, pode ser apenas trash talk do tio Dana para diminuir o principal concorrente, quando, na verdade, ele acha que tem valor. Não seria a primeira vez que algo do tipo aconteceria. Mas a declaração faz algum sentido, sim, porque o belator de fato, tem grandes lutadores, craques, que seriam top 3, talvez até campeões do UFC. Pat Mix, Kyoji Roriguchi, Sérgio Pet, Patrice Pitbull, AJ McKee... Aaron Pico, Usmano Magomedov, Yaroslav Amosov, Johnny Eblen, Vadim Nenkov, Chris e por aí vai Só que o Bellator também não tem uma grande estrela comercialmente falando Aquele atleta que move o ponteiro da audiência isso é fundamental para as pretensões do careca. É só puxar pela memória: quando comprou o Strike Force, Dana teve acesso a Ronda Rousey, a própria Chris Borg, Alistair Overin, Ronaldo Jacaré, Luke Rockold, Robbie Lawler, Dan Henderson, Ghegah Musassi, pessoal já bem consagrado. Quando compraram o Pride, é exata a mesma coisa: vieram Krokop, Vanderlei Silva, Mark Hunt, Shogun. Takanori Gomes, todos do patamar ou um patamar acima das estrelas que o, que o UFC tinha no plantel à época Já o pessoal do Bellator hoje teria tudo para esquentar bastante o cenário esportivamente falando Como já fez o Michael Chandler Mas o UFC teria que produzi los promovê-los à exaustão, não é algo que vem 100% pronto Então o preço teria que estar certo, tipo Quero pagar barato se vou ter que fazer boa parte do trabalho aí talvez a Paramount não considere essa a tal oferta justa. Sem contar que por lá tem muita gente em posição de destaque que o próprio UFC abriu mão, deixou ir embora no passado. Como o Ryan Bader, campeão dos pesados, Phil Davis, Corey Anderson, Edgar Moussassi, Joel Romero, pessoal mais envelhecido. Só que aí entram dois detalhes muito importantes para essa negociação. O primeiro é que a Endeavor acabou de comprar parte do WWE, o maior evento de telecat do mundo. Então eles podem estar tá ligeiramente descapitalizados Realizados no momento. Mas tem o outro lado da moeda, porque se a PFL compra o Belator, nasce um concorrente fortíssimo para bater de frente com o UFC a partir de 2024. Será que Dana White permitiria isso? O valor pode residir exatamente aí de impedir o nascimento de uma grande força contrária e manter o monopólio. Imagina só a PFL com Jake Paul estreando no MMA contra Nate Dias. É, Cyborg versus Kyla Harrison, Patrício Pitbull no torneio dos penas com Brandon Lofnan, Aaron Pico e companhia. Pode ter também, o Francis enganou Daria muito trabalho Admito que aí entra um pensamento desejoso forte meu É óbvio que eu preferia ver Patrício Pitbull vs Volkanovski Usmanur Magomedov contra um Justin Gate, Yaroslava Mossov contra Leon Edwards ou Kobi Covington, Então, uh, Vadim Nenkov vs Ile Pro Hasca 2 E até Ryan Bader vs Ciryl Gane Mas qualquer compra, qualquer fusão Será bombástica para o meio do MMA E vai fortalecer o mercado Até se o One Championship for o grande vencedor da o belator de fato, parecia meio a deriva, sem identidade nos últimos tempos. Tanto que mais se aproximava do terceiro colocado, a própria PFL, do que ameaçava o UFC. Tem muitas lutas divertidas, o modelo de negócios é interessante, né? Mais receita pros atletas, mas também não empolgava, não trazia o público médio pra próximo, pra perto. Enfim, vamos aguardar. A notícia é que a PFL tá muito na frente e o UFC não parece tão interessado assim. Mas o belator como marca, deve mesmo ficar pra trás. Vamos Vamos ver onde aquele plantel riquíssimo de talento vai parar. E aí, quem paga mais? Será que o nosso Jungle Fight entra na corrida? Mas claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Onde vocês acham que o Belator vai parar? E onde você gostaria que o Belator parasse, né? Pensa aí nos casamentos. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. Em um segundo você ajuda demais a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam também a resenha de ontem à noite. Em que eu falei sobre a possibilidade de Francis Enganou versus Marcos Buchecha no One Championship. Né? Possibilidade bem real se ele fechar nesse sábado com o evento de Singapura. Para entender tudo você clica no link aqui de cima e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.